Fantasma surge se balançando sobre uma árvore e espanta banhistas. Figuras apavorantes surgem vagando entre os túmulos de um cemitério na Índia. O homem é atacado por fantasma, cai no chão e perde a vida. Vídeo extraído da Deep Web sobre o projeto Abigail mostra uma mulher sendo entregue como um alimento à criatura e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like para o nosso vídeo ter o maior destaque na plataforma. E se não for inscrito, Inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Diante de uma exploração de casa abandonada na Síria, um ser assustador foi encontrado escondido dentro de um quarto. A criatura possui um rosto vermelho como se estivesse esfolado. Com medo, eles decidiram deixar o local. Mas já havia algo os aguardando do lado de fora. O que você faria? O que você faria? Se ficar, ele te pega. Se sair, ele também te pega. E agora, como fica? Aqui temos uma experiência pela qual ninguém desejaria passar. Uma mulher estava andando por uma cidade quando teve a impressão de que havia alguém a seguindo. Sem entender o motivo, ela começou a filmar a situação. Você, o que faria? Quando o anjo da guarda, mesmo invisível, se manifesta. A criança havia sido deixada na sala. Foi quando, de repente, ela escalou o sofá e fez algo inacreditável. Se caísse lá de cima, poderia bater a cabeça e partir dessa pra melhor. O pai ficou até sem reação quando se deu conta de que ele já estava na cadeirinha. Com certeza foi um livramento. Aqui temos um vídeo de difícil compreensão. Este homem parece estar vendo algo que só ele pode ver. Infelizmente ele não resistiu, o tamanho foi o medo que sentiu diante dessa suposta visão espiritual. Mas afinal, o que será que ele viu? Um jovem da Índia decidiu ir sozinho a um cemitério para investigar relatos de avistamentos paranormais. Já no local, assim que chegou às três da madrugada, viu um ser cabuloso de pé vagando entre os túmulos. note que ele está em carne viva como se tivesse saído do túmulo após ser queimado no inferno imagine a dor que ele está sentindo e finalmente este ser assustador foi extirpado do local. Porém, a batalha espiritual estava apenas começando. Ah, dia Aqui temos mais uma entidade. Ai, o bom é que nha Saturi buiotavan tavan. E da gás can majuí. Nangatavan. Dessa vez, em forma de mulher com longos cabelos grisalhos e pele apodrecida. E a mãe canta bala. Allahu akbar sim, ela está flutuando bem diante de seus olhos. Estou mais uma entidade foi extirpada. Mas calma que tem mais. Uma outra fantasmagoria vestida de branco se manifestou entre os túmulos. Lihat mukanya Kang on belum cuy? Bom, mais um demônio foi enviado de volta ao lar. Jovens seguram uma estranha criatura em suas mãos, uma criatura supostamente alienígena, que libera um filamento branco apavorante sempre que se sente ameaçada. Isso é muito nojento e de causar muita agonia. Aqui temos um vídeo do projeto Abigail que teria vazado da área 51 e publicado na Deep Web. Nas imagens, vemos alguns cientistas explorando um canal de esgoto onde se encontra uma criatura apavorante que eles mesmo criaram. Criatura esta que faria parte do projeto Abigail. Na cautela, o cientista tenta amansar o monstro. Para evitar que a situação saísse do controle, eles trouxeram um jovem para lhe servir de alimento. Que eles tratam o um ser como se ele fosse um deus. Como você se sentiria sabendo que seria devorado sem anestesia por uma criatura dessas? Aqui temos mais um vídeo supostamente extraído da Deep Web, onde vemos uma pessoa com a cabeça invertida dançando no altar durante um culto. Certamente ele enxerga tudo de ponta cabeça. Mas o que mais chama atenção é que isso não foi suficiente para que ele não pudesse adorar e manifestar sua gratidão pela salvação. Agora dos vídeos que irão arruinar a sua infância. Daisy, Daisy. give me your answer. To... <risos> I... No vídeo que se segue, câmeras de segurança monitoravam um grupo de pessoas se banhando em um córrego, quando de repente um fantasma apareceu pendurado em uma árvore. Imediatamente todos os que ali estavam presentes deixaram o local às pressas. <risos>